Vale a pena trocar pontos e milhas por produtos? Até o final do vídeo, vou te contar, vou te explicar se vale ou não a pena. Eu sou Elias Leles e aqui no nosso perfil nós te ensinamos como é possível você gerar renda extra através do limite do seu cartão de crédito e os seus gastos do dia a dia. Já peço aí, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para a gente alcançar o maior número de pessoas. Então, pessoal, vale a pena trocar os pontos que você acumula ali no pagamento da sua fatura do cartão? ou mesmo que você acumula a partir do, de compras que você faz através dos programas de fidelidade dos bancos e das companhias aéreas, bom, via de regra não vale a pena, pessoal, porque o, o benefício que você vai ter, o valor que você vai receber ali é, por, realizar a compra, por realizar a troca daquele produto, ela é muito inferior ao fato de que ao, se comparado se você, ao fato de você vender a possibilidade de você vender esses pontos, transformar esses pontos em milhas e vender essas milhas então, basicamente, a regra que nós utilizamos é o seguinte, se você trocar as suas milhas, os seus pontos por produtos, você vai estar tá perdendo no mínimo 50% do que você poderia ter de ganho. Por quê? Quando você faz essa troca, não pense que o programa de fidelidade ali das companhias aéreas ou dos bancos estão sendo bonzinhos com você. Pelo contrário, ele está colocando, jogando milheiros, o valor do milheiro ali que você tem dos pontos e milhas lá para baixo. Então, não é vantajoso. Se você fizer a conta, basicamente, é, a conta que, você, que eu aconselho você fazer e que você vai ver que, vale muito, que não vale a pena é, se você tiver, por exemplo, 50 mil pontos acumulados na Livelo e a Livelo te oferece lá você trocar esses 50 mil pontos por uma airfry, uma panela, por exemplo. Se você fizer as contas ali, você vai ver que é o seguinte, se você pegar esses pontos, transferir esses pontos para o programa de fidelidade da companhia aérea e vender esses pontos, o benefício, o valor que você vai ter monetário, né, o valor que você vai receber após as vendas dessas milhas, você vai comprar pelo menos duas panelas, duas fry. Então você está deixando de ganhar dinheiro, você está na verdade perdendo dinheiro quando você faz isso. Então tomem muito cuidado para... Não sair trocando os seus pontos, porque os seus pontos valem dinheiro. Os pontos que você acumula aí no pagamento da fatura do seu cartão, eles valem dinheiro e valem muito dinheiro. E eles podem te proporcionar aí uma excelente renda extra ao longo de um ano. Então, não troque pontos por produtos, porque toda vez que você faz isso, você perde dinheiro, você joga dinheiro no lixo. Então, não façam isso. Se você ainda tem dúvida, ficou alguma dúvida em relação a esse conteúdo, Deixe seu comentário aqui que eu vou responder cada um. Se você gostou desse vídeo, claro, peço aí que você compartilhe. Um grande abraço e até o próximo vídeo.